Nós iniciamos, iniciamos e concluímos as filmagens em 2017, entre fevereiro e final de junho, ou julho, agora eu já nem me lembro, já são quatro anos, né? mas enfim, mais ou menos um período de um semestre, uh, nós acompanhamos o, o, o, esse processo da Tessera para esse espetáculo Black Dog. O filme também teve um processo mais demorado. Nós filmamos em 2017, né? Nos encontramos com a Tese e acompanhamos o seu processo. O processo de filmagem foi em 2017. A gente só consegue Realmente montar o filme, né? E finalizar agora na passagem de 2019 para 2020. E assim nós fomos pensando algumas diretrizes com relação, por exemplo, a quem seriam uh, personagens que representariam certos aspectos e outros personagens que representariam outros aspectos. E fomos amadurecendo isso, construindo essa espécie de roteiro durante o próprio processo de filmagem. Pede ajuda. Ei. Devagar, Fé. Não antecipa! Nós estávamos desenvolvendo estudos, então, é, que reúne é, vários, é, vários pesquisadores, né? É, potencialmente da Unespar, e, mas também pesquisadores de outras instituições. A gente... É, Anseia, continua com essa busca de que se encontre ou que possamos encontrar um caminho de pesquisa que dê conta desse, dessa mão dupla junto com a produção artística. Né? Há uma equipe incrível trabalhando é, e essa presença deles, a energia, ela, ela se afinou de tal maneira que a experiência foi extremamente agradável. É. Ai, ai, passo, passo. Isso. Não dá nada. Tá aqui de saio. Sai, ok. Sai. Sai. Sai. não. vai é? A gente já de início optou por fazer um filme em preto e branco. Isso tinha muito a ver com a, a, essa.. essa relação com as dores uh, da depressão, mas tem também a ver com figurino, tem também a ver com o espaço onde filmaríamos. Então, a gente observa os espaços, pensa neles, entende o que, que eles oferecem, o que, que eles estão dando. né? O Olhar de Cinema é um festival gestado aqui em Curitiba. Então, é, para nós, é, quando escolhemos, é, né, é, primeiramente, assim é, é, submeter a seleção do olhar de cinema, tinha essa esperança de que a gente pudesse é, realmente, é, se fôssemos selecionados, estrear o filme é, nas salas de cinema daqui, inclusive com as pessoas podendo assistir, né? E as salas de cinema aqui, acho que assim, a gente vislumbrou muito isso, né? Ela se dará de outra forma, será online mas com essa vantagem né, que a Josue também aprisou de chegar a outras pessoas, em outros locais e tal. Mas o é que está sendo mais difícil para você? Nossa! Muito difícil? difícil. Eu ainda não tive a oportunidade de ver nenhum resultado do filme. Eu sei que ele está bastante forte, bastante intenso, então isso é importante porque ele, ele fica é, de comum acordo com o que a Tessera desenvolve, com o que eu desenvolvo, com o trabalho com a companhia. porque a companhia ela está prestes a completar 40 anos de trabalhos ininterruptos. Não é um filme seguidor de movimentos, né? É um filme que quer encontrar com esses movimentos em suas gêneses, em suas suas experimentações, né? Diferente de muitos filmes que abordam a dança ao seguir os corpos, a gente esperava que eh, esses corpos pudessem demonstrar algumas coisas nos espaços que eles ocupavam.